Olá, tudo bem? Eu sou Adílio Jacinto Filho, sou coach e hoje vou dar uma noção de que a grande importância numa comunicação. As pessoas estão preocupadas com celulares, olhando para cá e para lá, quando conversam, um olho no outro, então a primeira dica é olhe nos olhos da pessoa, olhe bem a cor dos olhos e mentalmente fala você é ótimo olhando para elas os olhos dela você é ótimo isso torna uma comunicação mais leve mais leve e quando você olhar você também sorri sorria é importante sorrir um, só olhar não adianta nada sorrir é uma mensagem boa, ela vai, a voz vai o olhar, gera uma confiança, sorrir faz com que você pareça feliz e confiante, e a outra pessoa também, diga, ótimo para ele, você é ótimo, você é ótimo, crie três vezes, e entra no clima, com simplicidade e de coração, nós tornamos confortável com aquele que a gente parece, e relaxado com aquela que a gente parece. Se o cara tá todo fechado, borrado, já vai saber que aquela pessoa já não tá bem com a vida. Se ela tá mais alegre então, mas a hora que você olha nos olhos da pessoa e diz que você é ótimo, você cria uma expectativa melhor e busca a prestar atenção na linguagem que ela vai falar no corpo dela. Não é fazer um questionamento, o que, que é isso, que é isso no olho dela. Não, é olhar com amor, olhar, aquele olhar que enxerga, e, ao conversar, crie imaginações, né? Imaginar, por exemplo, que hoje tem uma, um, um cardápio, um, uma lagosta no KFC, num restaurante gostoso, cheiro gostoso. Então, conversa flui, mas somente quando você olha, tem os olhos na pessoa. É isso aí, é a dica de hoje. Gostou, clique, mande um ok, se inscreva. Agradeço.